O universo cinematográfico da Marvel vai ter seu próprio lanterna verde? Esse trailer de Miss Marvel nos pegou de surpresa e confirmou alguns rumores. E como a Miss Marvel é uma das minhas personagens preferidas dos quadrinhos, vamos analisar o trailer. Com essa mistura de balões de falas e onomatopeias, esse pequeno começo do trailer nos lembra o filme Scott Fury Contra o Mundo, que mistura muito bem esse lance de quadrinhos e jogos num filme live-action. O diretor da escola dizer que entende la por ela ter tantas coisas para se preocupar vem diretamente dos quadrinhos. Além de ter toda a pressão social por ela ser uma adolescente, o fato dela ser uma jovem muçulmana nos Estados Unidos deixa ela dividida. Viver de acordo com a sua religião ou ter uma vida normal de adolescente. Temos a aparição dos amigos dela. Essa aqui é a Zoe, meio que a patricinha do grupo. Ao lado vemos Kamala usando a camisa dos Vingadores, o que mostra sua paixão e admiração pelos Vingadores. Bruno é o melhor amigo de Kamala, que trabalha em uma loja de conveniência. E por muitos momentos nos quadrinhos é um grande ponto de encontro. A garota usando hijab é Nakia, o melhor amiga de Kamala que tenta ao máximo seguir as tradições de sua religião. Nakia faz um contrapeso no grupo de amigos de Kamala já que é a única que faz parte do grupo de amigos e também faz parte da mesma religião de Kamala, sendo o exemplo perfeito para os pais. Voltando para o discurso do diretor da escola, Kamala sempre estar no mundo da fantasia é algo recorrente nos quadrinhos, já que antes dela virar uma super heroína, ela vivia pensando nas aventuras dos Vingadores, escrevendo histórias sobre eles e até se imaginando como uma super heroína. A grande diferença que temos da versão original para a adaptação é a origem dos poderes de Kamala. Nos quadrinhos ela é uma inumana, e como todos os inumanos, seus poderes foram despertados após a nuvem terrígena cobrir o planeta Terra. Bem resumidamente, a nuvem terrígena que apareceu pela primeira vez em Thor 146 de 1966 junto com a origem dos inumanos, é o que faz os inumanos despertarem seus poderes. Os inumanos já ganharam uma série que faria parte do UCM, mas a série acabou sendo cancelada por vários problemas, o que pode ter sido um motivo de terem mudado os poderes dela na série. Assim, sem interligação nenhuma com os inumanos. Já que por enquanto não teremos os inumanos no UCM, veremos uma origem um pouco diferente para Kamala. Como podemos ver, os poderes dela serão derivados de um bracelete. Aparentemente, esse bracelete cria construtos de energia muito similar aos poderes dos Lanternas da DC. Isso é uma grande mudança da personagem, já que ela é metamorfa com poderes elásticos que faz ter controle quase completo de seu corpo, alterando sua forma e tamanho, podendo até se transformar em outras pessoas. Toda essa mudança da personagem traz uma teoria. Será que para aproximar a Kamala da Capitã Marvel, o bracelete será um artefato Kree? Não sabemos como ela conseguiu os braceletes, mas na cena que aparece o amuleto, aparentemente ela está em um depósito abandonado, aumentando a possibilidade de ser uma tecnologia alienígena, já que ela cita mais pra frente que está se sentindo cósmica. Como se sente? Cósmica. Falando dos poderes de Kamala, temos uma referência nessa cena, já que ela faz sua mão ficar maior usando o bracelete. Infelizmente o trailer não revelou quem vai ser o vilão da série, mas nos quadrinhos o primeiro vilão que Kamala derrota é Thomas Edison fundido com uma cacatua. Bom, acho que esse não será o vilão, a não ser que a Marvel queira uma aventura mais simples assim como fez com o Gavião Arqueiro. Ainda não dá pra ter muita noção de como a série vai ser, lembrando que mudanças quando bem construídas acabam nos mostrando outro ponto de vista de um mesmo personagem. E você, o que espera dessa série? Deixa aqui nos comentários. No mais é isso, se você ainda não viu, não deixe de conferir esses dois vídeos que estão na tela. Até outro vídeo.